Boa noite, olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio mais gótico de toda a história do Literária e de tudo que virá pela frente, acredito eu. Estamos temáticos hoje porque eu quis trazer um assunto diferente da nossa pauta normal, mas que é um assunto que eu quero vir falar há muito tempo com vocês porque eu gosto dessas duas bandas que estão aí no título e eu acho que essa é uma história legal de contar já que a gente gosta de analisar músicas aqui e de comentar letras e histórias e tudo que essas letras trazem com elas Nosso assunto de hoje é uma treta antiga que aconteceu lá no início dos anos 2000 e que envolve duas bandas que eu gosto muito e que uma delas, principalmente, foi a minha favorita durante a adolescência Sim, nós estamos falando sobre o embate entre Emily e Sean Morgan com suas músicas Call Me When You're Sober e Breakdown. Caso vocês não sejam desse background soft gótico, que nem eu, uh, no início dos anos 2000 a gente tinha uma banda querida chamada Evanescence. Na verdade essa banda ainda existe, eles deram uma pausa em 2012 e voltaram em 2017, se eu não me engano. Eu não sei porque eu parei de acompanhar. Eu acompanhei muito o primeiro álbum deles, o segundo álbum. Quando naquela época, a gente, não era fácil de conseguir álbuns de artistas. Eu, como uma pessoa velha, lá em 2003, eu conheci essa banda. Quando eu tinha a Mariana de 13 anos, que se parecia com essa pessoa aqui, não era tão gótica ainda, eu tinha um rádio no meu quarto e fitas cassete virgens, então eu podia gravar coisas nessas fitas e aí eu ficava esperando ouvir Evanescence no rádio para poder gravar porque eu adorava o som e aí eu falava com amigos meus da escola e tal, e eu tinha uma amiga que tinha uma irmã soft gótica que nem eu e aí essa irmã dessa minha amiga tinha o primeiro CD do Evanescence que é Fallen tinha esquecido. E aí ela gravou esse CD para mim, na época CDs não eram algo assim muito eu ia dizer muito fáceis de fazer como hoje, mas hoje ninguém mais faz CDs, né? Mas naquela época eu pedi pro meu pai comprar um CD virgem para mim, e aí eu entreguei esse CD para minha amiga e eu disse, pede pra fulana gravar o CD do Vanessa para mim nesse CD aqui, porque daí eu vou conseguir ouvir em casa. E aí foi dali ladeira abaixo, eu ouvia dia e noite esse álbum Fallen eu devorei o The Open Door que saiu em 2006 Que é o segundo álbum do Evanescence E eu tenho até hoje piadas que a gente faz lá em casa Com a minha mãe e com meu pai Que é a minha mãe dizendo que Eu me fechava no quarto pra chorar Porque eu tentava cantar no mesmo range <risos> Da Emily ficava uma choradeira Ela dizia que essas músicas eram uma choradeira uma viagem, mas enfim Evanescence me tornou essa adolescente aqui tá? Nessa foto eu tenho 16 anos Estou usando a camiseta do The Open Door E foi essa banda que me acompanhou durante a adolescência inteira Eu fui no show deles, foi muito legal Um show que eles fizeram em Porto Alegre Em 2007, eu acho Foi incrível, foi o segundo show que eu fui na minha vida O primeiro foi da Avril Lavigne E aí, através do Evanescence Eu conheci o Cider. Por quê, né? O Shawn Morgan, frontman do Cider, era namorado da Emily naquela época. Eles namoraram durante dois anos, de 2003 a 2005, e vocês devem conhecer a parceria dos dois em Broken. Foi uma música que tocou incessantemente nas rádios quando saiu. Eu acho que foi 2004. E eu acho que foi uma maneira que eles encontraram de colocar o Cider no mercado. Porque naquela altura todo mundo já conhecia Vanessa, todo mundo já conhecia as músicas. Eles já tinham sido trilha sonora de vários filmes. Eles estavam na MTV o tempo todo. E o Cider ainda não era tão conhecido assim. Mas o Cider é da mesma gravadora deles, era da mesma gravadora na época. E eu acho que a gravadora aproveitou a relação entre a Emily e o Chan para fazer com que a Emily ajudasse a dar... Um, um up na carreira do Cedar. Então, Broken é uma música do Cedar. Foi lançado com um featuring da Emily. Porém, a gente conhece como a música da Emily e o namorado dela, né? O que, que aconteceu, tá? O motivo desse vídeo. Lá em 2006, um ano depois da relação dos dois terminar, o álbum The Open Door veio à tona, né? Tendo como primeiro single, lançado no dia 30 de julho de 2006, a belíssima música Call Me When You're Sober. Na verdade, a intenção da banda não era lançar Call Me When You're Sober como primeiro single, porém essa música vazou e começou a tocar nas rádios no dia 30 de julho de 2006. Então eles resolveram aproveitar que a música já estava tocando mesmo, as pessoas já estavam gostando, para ser o primeiro single. E aí, ao falar sobre a música, especialmente por uma entrevista da MTV News, a Emily disse que a música foi inspirada em seu namorado Sean Morgan, vocalista da banda Cider. Ela acrescentou que também foi inspirada por outras coisas que aconteceram em sua vida. Também era sobre pessoas com quem eu trabalhava, que estavam me segurando, e me manipulando e me traindo, e eu tive que persistir e seguir em frente. Ela também disse que, Eu acho impossível esconder o quão óbvio é. O dia em que nosso single atingiu as paradas, meu ex-namorado disse que estava indo para a reabilitação e cancelou seu turnê. Eu nunca disse exatamente sobre quem era, mas é sobre o grande relacionamento em que eu estava. E toda a separação, que foi muito longa. A ruptura e as coisas difíceis em nosso relacionamento aconteceram depois de eu estar fora de foco por um tempo e ter escrito. Não era de modo para que viesse a se tornar algo público. Eu estava tentando ser um pouco discreta sobre isso. E então ele saiu totalmente e disse que iria para a reabilitação. Foi chocante para mim. Então, queridos, "Come Me When You're Sober é uma musiquinha feita sobre o relacionamento conturbadíssimo dos dois. O Chan ele sempre teve muitos problemas com drogas e com depressão, e tem alguns problemas nesse sentido, então eu acredito que a relação tenha sido difícil por causa disso, né, tanto que quando a música chegou no seu pico... Ele foi pra reabilitação. E o Sean não levou essa história de boas não, gente. Ele deu várias entrevistas dizendo que ele achava que aquilo era ridículo, que ele nunca se rebaixaria ao nível da Emily, sim, temos um coach, dizendo que ele nunca se rebaixaria ao nível dela pra escrever uma música sobre um ex, e que pra ele, na verdade, essa relação não tinha sido tão ruim assim. Que ele preferia focar no lado bom da relação. Ele diz o seguinte, não há necessariamente uma resposta, pois há uma lamentação. Fiquei aborrecida. Estava realmente chateado por ela dizer e fazer essas coisas. Em qualquer relacionamento, não acho correto dizer e fazer essas coisas quando as pessoas se separam. E obviamente sentiu a necessidade de sair e me fazer parecer um completo idiota. O que eu posso fazer? Eu apenas me recuso e não quero me rebaixar a esse nível. Mas foi uma coisa dolorosa e me derrubou. Pessoas que se aproximaram um dia na rua e hoje escrevem uma música dessas. Mas enfim, eu não senti a necessidade de escrever de volta. Não é o meu melhor meio. Porém, queridos, em 2007, saiu o um maravilhoso álbum Finding Beauty in Negative Spaces, do Cedar, pra mim é o melhor álbum da carreira deles, com a música Breakdown como um dos singles. Quando esse álbum saiu, todos os fãs do Cedar e do Evanescence foram ouvir para tentar encontrar dicas e indícios de quais músicas seriam pra Emily e de qual seria a resposta dele pra aquela música, pra Call Me When You're Sober. Porém, ele disse que nunca ia fazer isso, que nunca faria isso. E que muitos fãs, na verdade, começaram a dizer que Breakdown era a música direcionada para Emily, era a música de resposta dele. E ele disse que não, ele negou. Ele disse, não é uma música agressiva e nem sequer é uma música de indiretas. Eu preferia referir-me a ela como um lamento em vez de uma briga. Você não sabia que a música era de uma pessoa, provavelmente a mais universal eu prefiro ser um pouco mais vago e respeitoso. Há algumas coisas que eu poderia ter dito e feito também. Sempre há dois lados em cada história. E se é alguma coisa, a música diz. Tudo bem, vai em frente e diga essas coisas. Mas qual é o ponto de dizer o meu lado? Isso é o que o sangue deseja e eu não me importo com o que o sangue deseja. Essas músicas estão se tornando um pouco mais introspectivas. O que é estranho, se eu assumisse que fiquei mais irritado, teria mais coisas a dizer. Não sei o quanto quero dizer e o que quero dizer. É difícil porque sei quais são as expectativas para esse álbum e que as pessoas estarão procurando por essa referência sobre Emily. E eu estou tentando desesperadamente não ter nenhuma. Acabei de terminar com outro relacionamento verdadeiramente horrível com alguém. Então, se houver algo sobre alguém no álbum, seria sobre ela e não sobre Emily. Muito lindo isso tudo que o chão disse, tipo, não estou me importando, não vou responder. Porém, gente, num vídeo, sim, tem um vídeo, a qualidade dele é horrível... Mas na introdução da música Breakdown, um show que o Cider fez em Northampton, no dia 14 de agosto de 2010, ele disse que a música era sobre a Emily. No início do vídeo, ele diz algo como é muito difícil de tentar entender o que ele diz ali, porque o áudio é muito ruim, o vídeo de 2010. Mas ele diz algo no sentido de, eu não sei se vocês conhecem a música Come When You're Sober. Ela foi escrita sobre mim. É uma música tipo malvada e um, não sensível. E ao invés de responder do mesmo jeito, eu escrevi essa música. E aí ele começa a tocar Breakdown. Ok, agora que a gente já tem toda essa introdução gigante, vamos à minha parte preferida, que é o ouvindo e comentando as duas músicas, Call Me When You're Sober e Breakdown, a gente vai começar com Call Me When You're Sober because, Ladies First, vamos lá! Sou A gente já começa com um refrão, né? Que é bem uma declaração de Se você se importasse comigo, a gente não estaria nesse momento aqui Se tu realmente tivesse a fim de ter essa relação Tu estaria aqui comigo A gente não estaria tendo essa discussão O que é algo bem maduro de se fazer, na verdade Que é... Se tu acha que a pessoa não tá te dando valor E tu acha que poderia ser melhor Fala! Só que ao mesmo tempo tem uma pegada de... Quando ela diz Você me quer, venha me encontrar Decida-se É muito de tudo ou nada, né? Uh, tu me quer? Então vem pra cá, senão tchau. É como se fosse um ultimato, na verdade. Só que essa situação complica um pouquinho quando a gente pensa que o maior problema que esses dois tinham no relacionamento eram os vícios do Xan. Era tipo um ultimato no estilo: ou tu vai pra rehab se curar desse vício, ou a gente termina. E isso fica mais claro no segundo verso. Ela diz, né, eu devo deixar você cair, devo deixar você perder tudo, daí só talvez você lembre de quem você é. Não é possível continuar acreditando, estamos apenas nos enganando. E eu tô cansada das mentiras. Ela diz, and you are too late. É tipo, tu já tá atrasado demais. Foi um ultimato naquele início, o nosso refrão é um ultimato, porém quando a gente chega nesse primeiro verso, ele tem mais uma ideia de já chega, sabe, eu tentei te ajudar, até onde eu tenho que ir pra tu entender que isso aqui tem valor e que eu tô querendo te ajudar, né e aí tem uma ideia de que só quando a pessoa tá muito no fundo do poço é que ela vai ter um clique de, hum, talvez eu devesse estar cuidando de mim mesmo o que aconteceu, na verdade, né? Porque quando essa música atingiu o topo das paradas, ali como ela disse naquele outro coach, o Chan cancelou a turnê e foi pra reabilitação. Então, de certa forma, esse ultimato ajudou ele. Aqui a coisa já é um pouco mais pesada, né? Não foi possível levar a culpa, doente de vergonha, deve ser cansativo perder seu próprio jogo. Odiado por si mesmo, não me admira que você esteja cansado, é, e você não pode bancar a vítima dessa vez. E de novo ela repete que ele tá muito atrasado Tipo, já é tarde demais Aqui ela traz uma ideia E eu gosto dessa frase do jeito que ela é colocada né Selfishly hated, no wonder you're jaded É tipo, o cara se odeia tanto Que é admirável que ele não esteja cansado e é esse ódio por ele mesmo e pela situação dele que leva ele a essa situação, né? Só que ao mesmo tempo em que ela reconhece isso, que ele tem esse problema de se odiar, de perder o jogo com ele próprio todas as vezes, ela diz que ele não vai bancar a vítima dessa vez, então, tipo, chega, acabou. Ai, eu amo essa parte. Ela diz justamente, você nunca me liga quando está sóbrio. Você só quer isso porque acabou. Como eu pude queimar o paraíso? Como eu poderia? Você nunca foi meu. Isso é interessante também, porque é da ideia de que o Chan só queria realmente uma relação quando ele estava alto de alguma substância. Ou ele só se interessava nela quando ele estava alto de alguma coisa. Isso é muito triste, na verdade. Tipo, o teu namorado só presta atenção em ti quando ele está loucão. E aí tem até uma questão de tipo, como é que isso é culpa minha, né? Ela diz, como eu poderia ter queimado o paraíso? E é bem uma ideia de, tipo, não coloque a culpa em mim pelo final do relacionamento. Tu sabe que foi tu, porque tu nunca foi meu, tu era do teu vício. E eu acho que nesse momento aqui a gente também pode fazer uma observação naquele sentido de a mulher sempre ter que ser a pessoa que salva o relacionamento e que salva o cara, né? A gente vê em filmes, assim, muita motivação de a mulher salvar o homem dentro de um relacionamento, o cara é malvado até que ele se apaixona e aí ele muda. Então acho que a gente traz muito isso no nosso, nos nossos relacionamentos, né? De eu vou mudar este homem. E nesse caso, a Emily já não tava mais com saco de mudar o cara. É tipo, azar dele, sabe? Ele que vai se cuidar sozinho. Então nesse último refrão, ela troca um pouco as coisas no final. Né? Ela diz, então não chore por mim. Se você me amasse, você estaria aqui comigo. Não minta pra mim, apenas pegue suas coisas. Eu estou decidindo por você. Ele levou o ultimato, ele não tomou uma atitude Ele foi embora porque ela disse Chega pra mim, chega, já era Pega outras coisas e vai embora Ai, eu amo essa música E essa música pinta o Sean num, num quadro muito ruim, né Pinta um quadro em que ele não era um bom namorado Que ele é um cara viciado Ser um cara viciado nunca é legal Diante da sociedade, das pessoas Principalmente que ele negligenciou a relação dele com a Emily Que na época era tipo Meu Deus, a menina... Do rockzinho gótico uh, Meio que soft gótico, na verdade Porque quem era gótico de verdade estava no Nightwish Mas eu acho que essa música pintou ele de um jeito muito ruim Então eu acho que é por isso que ele dá esse tipo de resposta de... Bom, o que, que eu vou dizer, né? Ninguém vai ouvir o meu lado mesmo Porque ele sempre foi a banda menos conhecida O Cider nunca foi tão conhecido quanto o Evanescence. E a primeira coisa que a gente tem que notar em relação a essas duas músicas é que Come When You're Sober é bastante enérgica. Ela tá é um ultimato com muito mais energia, assim. Ela realmente parece que tá gritando aquela informação e que tá se assim, autoafirmando. porém Porém, Breakdown, ele tem um ritmo, uma sonoridade muito mais tristonha, muito mais calma. É realmente como se fosse uma resposta estilo, hmm, ok, vamos lá. Primeiro... Sober. Então ele começa dizendo com uma visão bem pessimista, ele tem uma visão bem pessimista, assim, bem depressiva, tipo, o sol se foi e as flores estão podres, palavras são apenas espaço entre nós, e eu deveria estar afogado nos rios que encontrei das lembranças perdidas, e eu deveria estar mal quando você me deixou inseguro. E aí ele traz uma ideia aqui também de tipo, final de relacionamento, né, quando a gente termina um relacionamento, especialmente quando não foi a gente que terminou, quando terminaram com a gente, meio que a gente... Se perdem lembranças assim, de, oh meu Deus, aquele tempo era bom, ah, oh, oh, oh. um, rever foto, sei lá, não sei se vocês são assim também, que sou só eu, canceriana, hum, tá bom. Outra coisa interessante é que ele diz, e eu deveria. Ele não diz eu estou, é eu deveria, eu deveria estar afogado nos rios de lembranças, eu deveria estar mal porque você me deixou inseguro, quando você me deixou inseguro, mas ele não diz eu estou, ele diz eu deveria. E o refrão é muito legal também porque principalmente ele usa break me down e no clipe, o videoclipe é muito legal porque é ele sentado e tem uma mulher mexendo na cabeça dele como se fosse um cubo mágico. Então, isso dá essa ideia do break me down Como, tipo, me partir em pedaços Me quebre em alguns pedaços uh, Ele diz, so break me down if it makes you feel right Então, tipo, me quebre em alguns pedaços Se isso te faz se sentir bem e O que também dá uma ideia de, tipo Me quebre em pedaços e mostra ao mundo só o pedaço que tu quer Porque ele diz, então, né Me quebre em pedaços se isso te faz se sentir bem E me odeie agora se isso te mantém bem Você pode acabar comigo Você pode me colocar em pedaços, se isso está em seu poder, se você tem poder para isso, porque eu sou muito mais do que os olhos podem ver. Então é tipo, tu pode me quebrar em pedacinhos e mostrar pro mundo o que tu quiser desses pedaços, mas eu sou muito mais do que as pessoas vão ver. Eu achei esse refrão, eu acho esse refrão muito interessante, eu gosto muito disso, porque é é bem isso, é tipo, às vezes quando tu termina com alguém ou tu tem que contar sobre um relacionamento para alguém, tu vai... E principalmente quando tu não lembra como uma boa relação, se a tua experiência dentro daquela relação foi ruim, tu vai mostrar só a parte ruim. E as pessoas vão ver esse quadro que tu pintou dessa outra pessoa de uma maneira muito ruim. Ele tá dizendo que a Emelissa tá mostrando a parte ruim do relacionamento. O que foi que ele disse, né? Ele disse que ele prefere ver o lado bom da situação. Esse segundo verso é muito bom também. Ele diz, e eu sou aquele em que você nunca pode confiar, porque as feridas são modos de nos revelar. E sim, eu poderia ter tentado e devotado minha vida a nós dois, mas que desperdício do meu tempo, quando o mundo que tínhamos era seu. Enquanto lá em Call Me When You're Sober, ela estava dando um ultimato, tipo, me dá importância, dá importância pra mim, porque eu sou importante pra ti, ou então pega tuas coisas e vai embora. Aqui ele tá dizendo que sim, eu poderia ter tentado, porém, tu sempre queria as coisas do teu jeito, aquele mundo era teu. E que a gente pode trazer também a ideia de que o Cider era bem menos conhecido que o Vanessens. E que meio que as pessoas que conhecem o Cider conheceram o Cider naquela época, conheceram por causa do Vanessence, por causa da relação dele com a Emily. Então é um pouco estranho quando tu é um artista, mas tu é menos conhecido como um artista e mais conhecido por ser namorado de outro alguém que é mais famoso que tu, sabe? Eu acho que tem algo de muito elegante nessa resposta, porque ele não, ele não ataca e ele não se defende ao mesmo tempo, não tão claramente, assim. Ele meio que tá dizendo... Faz o que tu quiser, do jeito que tu quer entender, mas eu sei que não foi assim. Eu sei que tá tudo tranquilo. E aí, quando a gente para pra pensar, então, nessas duas músicas e desses dois lados da história, a gente não tem um lado final, né? Eu não sei dizer pra vocês quem estaria certo nessa relação, até porque eu acho que quando não tem algo muito grave dentro de uma relação, não tem um lado que tá certo, o outro lado que tá errado, são apenas percepções. Normalmente é assim, quando a gente tem dois lados de uma história, normalmente são percepções diferentes. Que vem de lugares diferentes, né? Então, eu não sei. Eu prefiro trabalhar com a hipótese de que realmente não foi bom pra ela, mas foi bom pra ele porque ele não percebeu aquilo ali, a percepção dele daquela relação era diferente e que ele realmente ficou ofendido e se sentiu magoado com essa situação toda, porque a gente pode ver que a música dele é muito mais melancólica do que a música dela e termina de jeitos diferentes, né? Ele termina a música com. To miss the eye", e ela termina tipo... I've made up your mind... A atitude é diferente, né? A atitude dele é... Hum, tá bem. E a atitude dela é tipo... <risos> não sei se dá pra entender, mas... Eu acho que se isso tem algum fundo de verdade... Eles encararam esse término e esse embate de músicas... De maneiras muito diferentes, né? Mas enfim, gente... Eu não estou tomando nenhum dos lados nessa treta, tá? Nunca tomei nenhum dos lados nessa treta. Eu acho que o chão Se a gente for olhar só pelo lado de Emily... Ele é bem boy lixo... Se a gente for olhar pelo lado dele, ele até foi um boy lixo, mas porque ele tinha problemas E também estava inserido numa situação estranha, então tipo... São duas percepções diferentes e são duas, duas vivências diferentes no mesmo mundo Que é um mundo bem bizarro, que é a indústria da música Então não escolho lados aqui, gosto das duas bandas, gosto das duas músicas Inclusive Cider não sai do, do meu fone de ouvido enquanto estou trabalhando, que é muito legal mas é isso, é isso que a gente tem pra falar hoje nesse episódio super gótico do Pera Literário. E vocês já conheciam essas duas bandas? Eu sei que tem gente muito jovem que acompanha o canal, e como normalmente eu falo sobre música pop aqui, tem muita gente que gosta de música pop nesse canal. Porém, como eu não comecei o meu apetite musical com pop, eu tenho esse background de um rockzinho aí, então de vez em quando esse lado salta pra fora, como vocês estão vendo hoje. Então é isso, me digam aqui no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se é legal pra vocês... E, então deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, ativem o sininho para receber as notificações todas. Siga o Paraliterário em todas as redes sociais, eu já deixei aqui embaixo lá no início do vídeo, mas vai ter aqui na caixa de descrição também. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo e tchau! <música>